Além das, dos erros causados pela representação, a gente vai ter erros mais associados a métodos numéricos em si. Okay? É, nessa, nessa videoaula eu vou falar de erros de truncamento e vou introduzir uma medida de erro que é o que a gente chama de erro real. Truncamento é quando a gente, a, gente, a gente vai tentar efetuar uma soma infinita, mas como nós não conseguimos é, somar infinitos termos numericamente, a gente tem que aproximar o resultado né, por uma quantidade finita de termos dessa soma. Então, ao invés de somar infinitos termos, eu somo um certo número de termos apenas, que vai depender do meu poder computacional, vai depender da, da, da precisão que eu quero na minha resposta. Ok, em cálculo numérico a gente tem pelo menos três exemplos de truncamento, ok? Truncamento em séries infinitas, truncamento em derivadas e truncamento na na, na efetuação de na, na, na, na, na, na no cálculo de integrais. Todos eles, é, todos eles acabam, né, sendo uma soma de termos infinitos. É por enquanto, eu vou falar, nessa videoaula, de truncamento em séries infinitas, ok? Na videoaula que vem, eu vou falar de truncamento em cálculo de derivadas, porque que cálculo de derivadas, numericamente, é um erro de truncamento. E é, as integrais eu vou deixar para, de repente, fazer o vídeo num, num, num futuro, talvez, próximo. Pra, numa série infinita acontece muitas vezes quando a gente quer aproximar uma dada uma dada função. A gente pode mostrar que muitas é, que, que toda função pode ser expandida, né, é numa série numa série infinita, é, uma série de Taylor ou uma série de Maclaurin, dependendo de determinadas condições. E vou pegar como exemplo a função e elevado a x. Essa essa função pode ser expandida numa série infinita que é uma soma de n indo de zero até infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. Isso daqui vai me dar né, essa série aqui com todos os outros termos que eu não posso escrever aqui porque é uma série infinita. Então, eu posso, eventualmente, dependendo de determinadas, de determinadas condições, eu posso resolver parar a soma para um dado valor de n. Okay? Por exemplo, eu posso pegar n igual a 5, que, que corresponde ao, aos seis primeiros termos da série infinita, e parar de somar quando eu chego em n igual a 5. É uma possibilidade. Podia ter pego n igual a 4, podia ter pego n igual a 10. Né? Aqui, por um acaso, eu quis parar em n igual a 5. Uma vez que a gente faz isso, a gente despreza todas as outras potências né? com, nesse caso com n. Maior ou igual a 6. O que é o erro de truncamento da minha o erro de truncamento dessa minha aproximação? Esse erro é o que a gente chama de erro real. O erro real é o valor exato da minha função, que no caso é a série infinita, com infinitos termos, menos o valor da minha aproximação. Isso é o erro real. Então, né, se eu sei o valor exato, eu posso calcular o erro real da seguinte maneira. Meu erro real é o valor de e elevado a x exato menos o valor de e elevado a x, que é a minha soma de, de, de seis termos ali da série. Então, o meu resultado exato é a série infinita inteira. Meu, meu valor aproximado são seis primeiros termos da série. E fazendo a subtração desse cara desse cara aqui eu tenho que o meu erro vai ser vai ser uh, x a sexta sobre seis fatorial mais x a 7 sobre sétima 7 fatorial e, e por aí vai para função exponencial né o termo que vai contribuir mais é esse é esse termo aqui tá então eu digo que o termo que o erro que eu tenho é da ordem de é um termo é um, é um erro da ordem de x a sexta, ok? O que a gente faz na prática? A gente calcula o erro real para vários pontos de truncamento para saber aonde que o nosso truncamento me dá um um erro real pequeno, ok? Se eu faço um cálculozinho, se eu faço uma faço o cálculo para vários valores de n e faço uma tabelinha, tá? É, usando a função exp de x, que é uma função intrínseca do Fortran, se eu pego x igual a 1.3, com, com até seis termos na expansão em série, esses são... Bom, meu valor exato é sempre o mesmo, que eu calculei usando essa função intrínseca. O valor aproximado, lembra que para n, na verdade, aqui deveria ser n igual a zero. Tá? Começar de n igual a zero e vai até o n igual a 5, ou seja, 6 termos na expansão. Tá? Mas n igual a 0 só tem o termo de 1. Meu erro real é 3,32 menos 1, que é 2,32, alguma coisa. Nota que, à medida que eu vou, à medida que eu vou é, mudando, que eu vou aumentando o meu, o meu número de termos, a diferença do meu valor aproximado para o, é, o valor exato vai diminuindo cada vez mais, ok? Então na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai ver, é, vai, vai falar de uma aproximação simples para a derivada e vai mostrar que essas aproximações para a derivada, na verdade, são truncamentos de, também de uma soma infinita.